Yesterday, Fala. I woke up with a surprise blowjob. Ha! It's the last time I fall asleep with my mouth open. Hahaha! <laughs> <laughs> <laughs> a tremer, está a tremer. <laughs> well, what are we waiting for? Let's go, chaps! <laughs> Siga caminho, sempre para a esquerda. Eita, está-me a truncada. E tipo, o lobo passa por isto. Quando vocês vêm, desapareceu, passou para o outro lado, aqui em frente. Quatro, quatro. Ah, que estou a ver. Já nem o DM sabe onde é que a gente está, meu. Vê lá, veio a volta que a gente está a ter dado. Uh, vocês, basicamente, entraram num sítio que é uma, uma floresta boé densa de corromelos. Nice. Uh, o phasers provoca aqui um género de uns whirlwinds pequeninos um, ah. a fazer uns murmuros num, em línguas que vocês não entendem. Olá, Cugunelza. Este é o meu bom amigo, ele é um druid de natureza, ele e ele quer you você know isso. Oh, ficamos muito contentes de ter aqui um homem da natureza. Chegamos aqui agora, nós estamos a ouvir os murmúrios. Isto são vocês? Ou existe aqui alguma civilização ou assim, aqui há algumas outras criaturas a viverem aqui com vocês? Civilização não há. Ah, ah, mas há aqui muito bicho, muito bicho. E, e... Na floresta, na floresta do, dos cogumelhos. Há alguma coisa que eu ou o Sun possamos fazer aqui por vocês? Ou vocês estão tudo, estão tudo fixe? Ah, os, os, os bichos não nos, não nos atacam, portanto, nós estamos bem, obrigado. Desde que não pisem muita gente, já ficamos contentes. De vez em quando passa aqui um polherma um com um chapéu com umas, umas merdas penduradas que o gajo pisa junto todos. <risos> E a última vez que ele passou aqui, sabem-me dizer para onde é que ele foi. Do sítio de onde vocês vão aí. Ele Ah, shit! Ele passou para ir a uma hora, pois é assim. Esmalte, vou começar a ir na direção onde eles disseram que estava o Drouki, ok? Há assim uma, um género de uma nébula mais densa a vir aí. Adoro o cheiro a face pela manhã. Siga! E dou assim uma chapada no cu okay. do lobo. Mais um beco sem sair -se daqui, né? Exatamente. Finalmente, chegámos a número, malta. intrusos intrusos Aciona os alarmes! Calma, calma, somos emissários dos... que estão E os gajos gritam ainda mais alto. It's the fucking fuzz! Todos os gregos chamados ao, ao viveiro dos cogumelos! Nice! Na boa, bora começar a matar a malta. Siga-me. Eu corro para ele, ataco com um, a uh, Short Short tipo na barriga e com a Dagger tenta ir ao pescoço. E faço um golpe fenomenal. Jorra pé, sangue por toda a parte. Eu fico coberta de sangue, a seguir ponho as mãos na cara e espalho. Volto-me para trás, olho para vocês e sorri. Feliz da vida. O gajo fica tipo, é, frio. fica todo estraçalhado a sangrar. Muito mesmo. E o gajo está tipo em pânico. É bom que fique. O gajo move-se para aqui. E atira um de cima uma javelina aqui, ao Lubito. 7% damage. É o Direwolf. Então consegues já de alguma forma subir lá para cima. Quer dizer, a porta. Mete-me aqui ao pé dele. E descasque-me um deles. Ficou pronto. Vou atacar este e este. Com o Sun. Utilizar um key-point. Falhei. Ok. Então vou mandar outros para ele. Matas o gajo. Ok. Falhas. Não tiveste as áreas de turno, Alexandra. Oh, só este turno, Davi. Quatro roles, tudo abaixo, tipo... Eu nunca tenho rolos de cento por nas Muda de dados. O Brian, tu ouves atrás de ti algo que parece uma espada. Oh, that's not good. o Brian ficou muito preocupado com isso que tu acabaste de dizer. Portanto, o Brian vai avançar aqui um bocadinho e vai fazer uma, uma minor illusion a bloquear aqui o túnel atrás dele de um monte de pedras. Como, uh -huh. se, como se tivesse havido aqui uma derrocada. Então, vamos para aqui. mando o primeiro e depois eu grito lá para cima: Ei hey, malta, agarrem me minha dagger! Duke, já está. Eee! Mais um gajo galheiro é. dá Dás uma, uma dentada no pescoço do gajo. E o gajo fica é tipo... Era difícil rodar pior. Porra, o lobo parado. do atacar te vai tentar tirar o lobo aqui para cima do, desta pequenina. Pronto, estou a empurra de 5 feet. faz o Mufasa agora. meu uh, Mufasa. Me Tremo só de pensar nele. O lobo vem para cá, mas é. A Jillian mandou um salto para lá e o lobo cai aqui tipo... O que é que Uma pirueta ser. e outro tipo Power Ranger! Oh! É mesmo os 40? It's quiet. Maybe too quiet. Vê vel... lá se <risos> yeah. vê... Nada, nada. Acho que vou levar a porrada. Devo levar. Com certeza eu leves em porrada. Ok. Então deste 5 pontos de dano. Em qual? Em qual? No grande? É, okay. right. Alexandra, então ouves o barulho e vocês veem os cogumelos a serem pisados que a pé da Alexandra e de repente Onde o ergar que sai aqui de invisibilidade e ele vai atacar a Alexandra com a picareta dele uh, falha e entretanto o gajo está à volta aqui e há outro palerma exatamente no mesmo sítio e aparece aqui à tua frente oh, incrível incrível Levas 14 pontos de piercing damage. Brian. Tu começas a ouvir... Isto é transparente para mim, porque eu sei que é uma illusion. Okay. O que é que okay. eu vejo do outro lado? Que criatura horrível. É que me está a farejar o ano. Uma coisa com este aspecto. <risos> hmm. Lovely. E atrás fez mais duas. Espero que esta minor illusion tenha funcionado. Tão bem quanto eu preciso que ela tenha funcionado. São duas iguais. E é uma ligeiramente com pior aspecto ah, Conseguimos sagrar toda a dungeon ao mesmo tempo, malta. E agora este do Ergar, ele vai atacar com o Warpik, da Alexandra, dá 13 pontos de dano. Ora bem, o Brian está a ver isto a ficar negro. As aranhas perceberam que isto era meio... Tipo, já se mexeram? Não. Ou, ou, ou tipo, mais estão mais a Elas estão tipo à procura, mas parece tipo tão confusas. E o Brian vai a fazer, mas é o melhor spell do jogo. Cause fear. É aqui nos okay. dois grandes. Eu vou gastar a minha reaction no que foi bem sucedido. Não precisa de controlar isto. Ah, ok. Vou andar aqui mais 10 feet. E vou no section, vou puxar a Alexandra ao pé de mim. É uma das aranhas, é a aranha maior. Ela manda um género. Não é bem o um rugido, mas é tipo assim um barulho um bocado assustador. E as outras, de alguma forma, desaparecem para o túnel, se ela tivesse dado algum tipo de ordem. E o próximo e pá! Na nalga! Falta! Aqui em cima vem outra criatura a sair de invisibilidade. mais para todos os outros. uns roupes de um cozinheiro assim. E o gajo num frasquinho tentar tirar o lobo. Vez um, um Fire Damage. Fire Wolf manda-se aqui para cima deste. E... Afim falhou uma com advantage. E tu matas o gajo. gajo vai atacar aqui. A pequenina que é a única que ele consegue atacar com a Javelin. Tereste piercing damage, não é? Ih, olha ele aqui a meter-se a jeito de levar com a Fire Volta. Ó oh, Karin, para lá! Bora! E esse? É... Yeah. Só um F2. Okay. Até que isso está a 24. 24. Fu, uh, ok, esta Fireball, se for-nos o que. Este ergar a fazer no sentido do lobo. 7 de piercing damage. É o Brian. Uma bala a cada um. Dead. E o Brian tem aqui atrás. E com este, a Jillian mata o e último Grey Ghost eu de eu que aqui está. E depois com o Dagger, como eu estava a dizer, pima, mesmo ao meio do cervorão um, do Benaifadas. Pronto, Nem então o Brian at some point grita, olha, está-me a aranha aqui atrás, se quiseres ir matá-la e a cruz vai aqui para a frente fazer de guarda. E tu quando lá chegas, a aranha já lá não está.